E aí seus lindinhos, tudo beleza? Para que tá aí câmera, aí ó Sejam aí todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, tá? E tô aqui pra passar uma dica super simples, super facinho Mas que é muito difícil a pessoa que consegue tirar o vazamento da tampa de válvula do AP É muito difícil Os caras metem silicone e não sei o que e não para Ou mela na polia ou mela ali no, do lado da admissão, né? né? Tenho certeza que tem um monte de carro de vocês aí que tá vazando. E é o seguinte, às vezes você leva pro mecânico, o mecânico fala, não, tem que comprar aquela junta lá dos modernos aí, que é aquela de borracha que é cara pra caramba, não. Aqui ó, ingredientes para essa receita ó, uma junta de cortiça. Aqui na minha cidade eu paguei 15 reais. Não sei quanto tá na cidade de vocês, mas aqui tá 15 reais, tá? Não precisa comprar aquela junta cara de borracha, que ela é inteiriça, sabe? Que ela é inteira assim, ó, toda inteira. Não precisa, tá bom? É só jeitinho. Eu apanhei pra caramba, quando... Antes de aprender isso, todas as vezes vazava. E passa silicone, e faz de tudo, mas não adianta. Vaza. Até que um dia um amigo meu, o Mi, me ensinou como que se faz para não ficar vazando. Fechou? Então eu vou ensinar vocês, ó. Vai precisar de um Super Bonder e dar junto, só, mais nada. Não precisa de silicone, não precisa de nada. Inclusive, pessoal, tentem evitar no máximo usar silicone no motor inteiro, tá? Por que que eu digo isso? Conheço pessoas que já perderam o motor por causa de silicone. Quando você olha ali, cavalete de óleo, tampa de válvula, tudo, quando o cara aperta assim, sai aquele silicone para fora, né? Do mesmo jeito que sai para fora, vai para dentro. Entendeu? Do mesmo jeito que tá do lado de fora, tá do lado de dentro. Com o tempo, aquele silicone por lado de dentro solta, Vai, entope as galerias de óleo e você se lasca Fechou? Então, ó Vamos lá, vou tentar ser dinâmico nesse vídeo aqui Pra mostrar o mais rápido possível Já deixei aqui mais ou menos meio caminho andado, tá bom? Ó Aqui a tampa de válvula original, tudo original Certo? É, já deixei os parafusos soltos Ó, o que que acontece? Eu vou usar esse tipo de parafuso aqui, ó Esse tipo de arruela anodizada Tem vídeo no canal de como que coloca isso Tá bom? De como que coloca essas arruelinhas Esse é o modelo novo Que meu amigo Binho aí tá fazendo Tá bom? Originalmente É esse daqui que usa, ó Originalmente Arranca fora. Tem vídeo de como arranca isso aqui aí no canal. E agora eu vou usar essa. Ó. Já deixei a tampa solta aqui. Só para agilizar. Ó, essa tampa original. Não vou mais usar ela. Vou usar essa tampa. De. De golfe. Que eu já tenho, tá até meio riscada, meio feiona Mas eu vou colocar ela Depois isso aqui sai no polimento, vocês vão ver é Fechou? Sim. E não. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui Qual que é o problema Deixa eu tirar a câmera daqui, ó Eu não tirei a junta, só pra mostrar pra vocês, ó Tá vendo aqui, ó Quando vaza na polia, ó Olha isso aqui, ó Tá vendo? O cara encheu de silicone aqui, ó Não pode usar silicone aqui Ó, ó. O que, que eu vou fazer? Vou tirar, vou limpar E depois eu mostro pra vocês direitinho como é que monta Fechou? Ó, então aqui ó, jogo de junta vem Essa meia luazinha aqui E essa daqui E a junta, né? A junta de cortiça, ó Então aqui a gente pega Essa juntinha Coloca aqui atrás, ó Tem uma valetinha aqui do cabeçote, ó Encaixa ela bem encaixado, tá? Aí, ó Agora a gente pega essa daqui, ó E encaixa aqui nessa meia lua, ó Importante está tá bem limpinho, tá? Tenta limpar bem Passa um thinnerzinho pra tirar todo o óleo A graxa, pra deixar bem limpinho, tá? Encaixa a ponta de um lado, ó Encaixa a ponta do outro Ó, deixa eu só mostrar pra vocês de pertinho Como que tem que ficar, ó Principalmente aqui na frente Que é onde mais vaza, ó Tá vendo, ó? Isso aqui tem que ficar bem rentezinho aqui, ó Quando você colocar a tampa Isso aqui vai apertar, ó Quer ver, ó? Isso aqui vai apertar E ali vai descer, ó Tá vendo? Aí Na junta de cortiça original Ela tem esses encaixezinho ó Opa, ó, tá vendo o encaixezinho, ó? Então tem que ficar assim, encaixadinho, ó O que que ocorre aqui com o pessoal? O pessoal mete silicone aqui Tá? Mete silicone, põe a junta e põe a tampa Na hora que ele vai pôr a tampa, O que que a junta faz? A junta faz assim, ó Escorrega, por quê? Porque o silicone tá liso O silicone, na hora que você aperta a tampa, ela pss, escorrega pro lado É onde dá vazamento Aqui a mesma coisa, na hora que você aperta aqui o silicone Você vem e aperta aqui o silicone, a tampa aperta o silicone O silicone entra aqui debaixo e levanta isso É onde dá vazamento, aqui e aqui Então agora eu vou mostrar para vocês como que faz ó. Como que eu faço, depois que eu fiz isso nunca mais tive problema Ó, pega juntinho, ó. Esse lado da junta aqui, ó, é sempre pro lado de cima aqui que tem essa voltinha aqui, tá bom? Nesse caso, eu não tenho os prisioneiros aqui. Então, eu vou deixar ele bem alinhadinho com o centro, ó. Bem alinhadinho. Tá? Vem aqui na frente primeiro, ó, na frente, Dou um pinguinho de cola aqui, ó. E cola ele bem encaixadinho. Sabe aquela Orelhinha lá que eu mostrei pra vocês Então ela tem que ficar Bem encaixada dentro do na, na, na borrachinha, tá? Depois eu vou mostrar pra vocês aqui como é que tá Ó E vai colando Não é que vai colar tudo, tá pessoal? É só um pinguinho em cada ponta Pra quê? Pra prender a junta no lugar Pus um pingo aqui e um pingo aqui, ó. Que é a mesma coisa. Vou colocar um pingo aqui e um, um pingo aqui. Um pingo aqui e um pingo aqui. E assim vai. Aí, ó, é isso Vou mostrar pra vocês aqui agora, ó Tá vendo, ó, os furos aqui todos alinhados, ó Tá vendo? Olha aqui, ó Tá vendo, ó, negocinho encaixadinho E é um pinguinho de cola só, tá? Não vai encher de cola Tá? Ó Agora, vem coloca a tampa de válvula em cima ó, oh, Isso aqui primeiro é a proteção aqui Vem com a tampa de válvula Quieta Qual que é o segredo da tampa de válvula, pessoal? O segredo é não apertar muito Encosta todos os parafusos Na hora que você sentir que encostar Assim, você vem apertando e encosta Encostou, você dá um quarto de volta Acabou É isso Fala, meu amor. Ó, encostou. O que foi? Deixa eu ver. Minha mãe veio trazer o desenho que ela fez pra mim, ó. O que, Mas, que vocês acharam? É que não fui eu, não? Não? Quem foi? É aquele homem ali, ó. Foi aquele homem ali? Maria? Cara de pastel da cara. Você tá filmando assim. o chão, meu, ó lá. <risos> então, vamos lá. Voltando aqui pro vídeo, que é o que interessa. Ó. Ó. Encostei todos, tá? Sentiu que encostou? Sentiu que encostou Sentiu que encostou Ó, esse aqui tá solto, ó Encostou Encostou Não pode apertar muito, hein? Senão ele dá vazamento Por isso que a junta é de cortiça Ó Encostou Encostou Todos encostados Agora, ó, um quarto de volta, ó Tá vendo? Ó, em X, ó. Um quarto de volta. Sempre em X, ó. Ó É isso. Tá pronto. tá prontinho Certo? Viu como é simples? É simples, é fácil, é rápido e é barato O mais importante Esse é o tipo de vídeo que eu gosto de fazer Porque eu sei que eu vou ajudar muita gente De quem é simples, fácil Vai tirar o vazamento do carro de vocês Tenho certeza absoluta, tá? Não vaza Se fizer esse passo a passo direitinho Não vaza Fechou? É nóis Teve caso de um amigo meu que eu expliquei pra ele, desse jeitinho, mesmo assim continuou vazando. Foi ver o que que era a tampa de válvula dele. Ele tinha aquelas tampas de válvula de alumínio, que vende no mercado livre, aí a parte do lugar vende, e ela tava empenada, tá? Então no caso foi a tampa de válvula que era ruim. Mas é desse jeitinho, façam, se o carro de vocês estiver vazando, pode fazer. E depois vai lá no meu Instagram, Bidu Garage, me agradecer que eu fico feliz. É nóis, pessoal. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo.